primeiro precisamos de passar pelo processo para dar testemunho primeiro precisamos de beneficiar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, hoje eu tenho testemunho para dar não só um, mas dois, três, quatro e tu verás o que Deus é poderoso e poderoso para fazer infinitamente mais este é quem tu és este é o nosso Deus ei, não desista este Meio no casal. Céus abertos Deus, Aleluia Nós oramos para começar o nosso culto Agora nós vamos orar pelo propósito da nossa campanha Vou Convidar aqui a pastora Ana Paula Para vir aqui levantar esse clamor ao Senhor Pedindo a Deus Apresentando aos céus a nossa causa É ano de romper, de vencer De superar limites De alcançar o que Deus tem para nós A paz de Jesus, queridos Assim como nós cremos, assim será. Se você somente cantou um hino, você não tem condições de experimentar aquilo que teu Deus pode fazer. Mas se você profetizou sobre a tua vida, você já está meio caminho andado. Porque eu creio num Deus que faz, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. Verdadeiro, quem tu és, tu és poderoso, soberano, absoluto, fiel, majestoso, príncipe da paz. Tu és aquele que era o que há de vir e há de buscar a tua igreja. Mas antes deste dia, eu creio que o Senhor vai mostrar a terra, que Tu és o Deus presente no meio da tua igreja. Permaneça conosco, Senhor. É a nossa petição nessa noite, porque sabemos e sem dia nada acontece na terra. Fica conosco, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso, tome seu assento por gentileza, a Deus seja dada a honra, a glória e o louvor para todo o pastor André e pastora Gisele, bem-vindos, A Simone Eduardo me ligou hoje, meu amigo Paulo Esteves, está ali também, palmeirense, gente boa, ele, a sua esposa, irmã Ronilda, obrigado por estar com a gente, tá? fizeram uma referência incrível, e são muito meus amigos, sabe? E eu já os tenho como amigos também. Se vocês são amigos do Paulo Esteves, Paulo Estejo só anda com gente boa. Ele é muito seletivo nas amizades, né, Paulo Estejo? Ele está apresentando e falou, é gente boa. Mas tem outro lado, o pastor Henrique chegou domingo e falou para mim, está chegando um casal top de linha. Aí, meu irmão, já está quase no céu. Ô, oh, Glória! Deus abençoe, são muitos bem-vindos. Pastor Alas, meu amigo, semana que vem vai ser usado por Deus tremendamente aqui para gente. Glória a Deus. Nós queremos dar boas-vindas a esse homem de Deus, pastor Tiago. É, um, é uma... Vocês não têm ideia, esse homem tá, está revolucionando o estado de Goiás. Ele é pastor de uma mega church lá em Anápolis, tá? É uma igreja para, eu vou jogar lá em cima, 5 mil pessoas, que vai chegar além disso, pela visão que ele tem de trabalho. É um homem de Deus. Tenho a alegria de recebê-lo. Vem cá, pastor Tiago. Ele está acompanhado da sua família. Eu vou pedir ele para apresentar a esposa, apresentar os filhos. E com toda a liberdade, deixa o Senhor te usar. Boa noite que a graça de Jesus esteja no coração de vocês, amém? Estou muito feliz de estar aqui, saímos do Brasil ontem, duas e meia da manhã, chegamos hoje, uma hora da tarde, estamos ligados no 220, não dormimos, mas estamos felizes de poder estar aqui, quero agradecer ao reverendo Chagas, a pastora Paula, casal amado, querido, que sempre quando nós estamos aqui nos Estados Unidos me tratam de uma forma muito generosa, graciosa obrigado os pastores também dessa casa por nos permitir estar aqui bom, eu sou, como o pastor me apresentou sou casado, graças a Deus, há 16 anos com a mesma mulher você pode dizer amém por isso? Amém. 16 anos com a mesma mulher e pretendo casar de novo com ela e permanecer casado para o resto da minha vida, amém? amém. essa mulher linda, Késia, Kézia dá um sinal meu irmão esses meninos loiros aí, nevou lá no Brasil. São os meus filhos. Samuel, levanta a mão, Sam. Fica em pé. Quer não? Só levanta a mão, então tá bom. Samuel, é, não sei se eu já contei esse testemunho aqui, tem pessoas novas. Quando eu casei com a minha esposa, eu fiz um exame chamado espermograma. E eu descobri que eu tinha 3 mil espermas. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu saí com o resultado do laboratório, 3 mil espermas, e eu falei assim, eu só preciso de um filho, não preciso de 3 mil filhos. E aí o médico olhou e disse assim, Tiago, você é quase estéreo. Um homem precisa de 100 milhões de esperma para ser pai de método natural. Você consegue fazer a inseminação, mas a probabilidade é zero. Daí nasceu o nosso primeiro Samuel, passou um ano e meio depois, nasceu o nosso segundo, o Pedro Lucas... Passou um ano e meio depois, nasceu o nosso terceiro, Paulo. E eu estou muito feliz de contar essa notícia para vocês. Ela não está grávida e nem pretende ficar para o restante da vida, em nome de Jesus. Já tá bom. Escola, filhos, é um grande desafio. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui, nesse momento que eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia. Em 1 Samuel... Deus tem colocado uma mensagem no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra que eu trouxe do Brasil e que Deus tem falado muito comigo. É um texto muito conhecido. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 42. 1 Samuel 17, versículo 42. Eu não sei se vocês têm o hábito de ficar em pé ou permanecer sentado, como vocês têm como hábito... Fique tranquilo nesse momento da leitura da palavra. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, diz assim, E quando o Filisteu olhou e viu Davi, ele desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o Filisteu disse a Davi, Sou eu um cão, para que venhas a mim com vara? E o Filisteu amaldiçoou a Davi, em nome dos seus deuses. E o Filisteu disse a Davi, vem até mim e eu darei a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Versículo 45. Então disse Davi ao Filisteu, tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiastes. Feche seus olhos, ponha a mão no seu coração, vamos falar com Jesus. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós temos aqui de ouvir a sua voz. E sabemos que o que é mais importante aqui não é o mensageiro, sempre será a sua mensagem. Por isso, faça com que o coração dos teus filhos recebam a mensagem do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que nós cremos, que o Senhor já está fazendo no meio dos teus filhos e crendo que o Senhor ainda fará grandes coisas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto é um texto muito conhecido, que é um momento de virada de chave da história de Davi. Sabemos que o povo de Israel estava em guerra com os filisteus, e aí aparece um homem diante daquele momento de guerra, conhecido como Golias, que se põe... No meio da planície, de um lado estava o povo de Israel e do outro lado estava o Filisteu e no meio de tudo aquilo estava aquele homem chamado Golias. Um guerreiro, um homem crescido na arte da guerra, crescido e treinado para ser vitorioso em tudo que ele fazia e de repente esse homem se propõe a fazer um desafio dizendo que existia ou se existia no meio de Israel um homem capaz de enfrentá-lo. E durante dias, ninguém se dispõe, ninguém diz, eu estou aqui para enfrentar esse homem. E a história nos diz que, de repente, existe um jovem de aproximadamente 17 anos, de boa aparência, ruiva, e que ouve tudo aquilo que aquele homem diz acerca do exército de Israel, acerca do povo de Deus, então ele se prontifica e diz assim, eu estou disposto a lutar essa guerra, eu estou disposto a vencer esse gigante, quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo, e aí nós conhecemos a história, ele chega diante de Saul. Saul pergunta para ele quais são as coisas que levavam ele a ter uma referência acerca de batalha, ele fala que venceu um urso, que venceu um leão, e de repente Saul coloca a sua armadura, ele não se adapta à armadura, vai para o ribeiro, pega as pedras, Golias o amaldiçoa, e nós sabemos o final da história, que ele gira fundo, acerta a pedra e o povo de Israel vence. Diante disso, desse pano de fundo, eu quero extrair algumas lições ao seu coração e que é bem propício para essa campanha que vocês estão vivendo aqui na quarta-feira em nome de Jesus. E a primeira delas é que nesse exato momento de guerra, uma coisa aparece na história. Quem verdadeiramente tem coragem de lutar as batalhas e quem verdadeiramente se amedronta e foge de momentos difíceis. E eu acredito que não é diferente na sua e na minha vida. Em tempos de provações, em tempos de guerra, duas pessoas ou dois grupos de pessoas vão surgir. Primeiramente, aqueles que estão dispostos a lutar e permanecer fiéis diante da batalha. E aqueles que vão fugir e se amedrontar, porque diante de tempos de guerra, ou você vai ter coragem e crer que Deus é poderoso para te ajudar a vencer esse momento difícil, ou você vai fugir. E uma coisa que eu descubro é que durante todo esse período que Golias está afrontando o exército do povo de Deus, aquele exército está fugindo com medo. E algo que eu descubro é que o medo, ele não somente nos paralisa, mas o medo é capaz de nos levar a ter fugas em nossas vidas. E algo que eu descubro quando eu viajo os Estados Unidos é que muitos de nós deixamos o Brasil não simplesmente porque buscávamos alguma coisa melhor para a vida, mas porque estávamos com o momento de estar passando por momentos de grandes desafios e por medo, às vezes, mudamos de país. Mas algo que eu descubro é que não adianta você mudar de geografia se você não mudar de mentalidade. A geografia não muda uma pessoa, mas uma pessoa é capaz de mudar a geografia. Deus não te trouxe aqui para os Estados Unidos para fazer a sua vida melhor. Deus te trouxe aqui para os Estados Unidos para que você cumpra um propósito. E cumprir um propósito é entender o que Davi entendeu. Que em tempos de guerra, ou eu sou um homem que permaneço firme, crendo que Deus há de me dar a vitória, ou eu vou fugir. E o que eu descubro é que Deus não tem a fuga nem para você e nem para mim. E algo que eu descubro do Espírito Santo de Deus, e como profeta eu quero declarar isso na sua vida hoje, Deus não vai tirar os seus fardos, mas Deus vai te dar ombros mais fortes, pés mais resistentes para que você possa permanecer crendo, porque seria muito mais fácil diante de momentos difíceis ele tirar a provação, mas o objetivo de Deus segundo Tiago é, tem depois motivo de grande alegria quando passares por várias provações, porque uma vez a sua fé provada vai gerar perseverança e aprovação. E quando nós fugimos, não gera nem aprovação e nem perseverança em nossas vidas. E o que Davi vai dar de lição para todo o povo de Deus, para todo Israel, é que diante de momentos de grandes batalhas, nós precisamos permanecer. E a palavra para a sua vida hoje é permaneça. Por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, permaneça. E eu amo essa frase e eu tenho tentado aplicar ela na minha vida. Uma gota de obediência sua em permanecer resulta em um oceano de fidelidade da parte de Deus. Deus só precisa de uma gota nossa e foi exatamente isso que Davi entendeu. Ele estava ali e entendeu que aquele momento não era o momento de fugir. E nós sabemos que Davi estava ali simplesmente para levar notícia para o seu pai Jessé e levar o queijo que o seu pai havia mandado para ele. Mas ele entendeu que ele não podia fugir. Ele entendeu que diante de momentos de batalha, você precisa permanecer firme. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa permanecer firme. E sabe o que é interessante nessa história? Posso andar, pastor? Se o senhor me permite, eu tenho esse hábito de andar. Desculpa, fico atrapalhando a câmera aqui. Mas Davi, se você olhar, ele não tem perfil de guerreiro. Nós sabemos que Davi tinha como profissão, pastoreio, ele era simplesmente um homem comum, mas quando ele estava diante daquela batalha, diante daquele homem, ele entendeu que Deus é especialista em pegar homens comuns e fazer desses homens que são comuns, o extraordinário, porque Deus ama pegar pessoas improváveis, e é exatamente isso que você precisa entender, Davi não tem nada de especial nele, e é exatamente por isso porque Deus não chama pessoas especiais, Deus ama chamar pessoas comuns, porque pessoas que acham que são, além do normal, não precisam de Deus, mas pessoas que são comuns, entendem que tudo que vão viver em suas vidas, é pela majestade, pela glória, pela bondade, pela graça do Senhor, Davi é esse guerreiro improvável, não tem perfil de guerreiro, não tem jeito de guerreiro, mas é exatamente ele que Deus escolheu, e é exatamente isso que você precisa entender. Talvez quando você olha para a sua vida, você se vê uma pessoa comum, uma pessoa frágil, uma pessoa com fraqueza, seja muito bem-vindo ao time, porque todos nós somos assim. Porque Deus ama chamar pessoas improváveis. Quando eu comecei a nossa igreja, há 10 anos atrás, e para a glória de Deus, eu sou pastor da mesma igreja há 15 anos, e há 10 anos atrás... Eu assumi uma igreja que tinha três membros e dez pessoas. A pessoa mais nova da nossa igreja conheceu Noé. Quando nós reunimos a reunião de jovens, nós discutimos artrite, artrose. Mas eu entendi o seguinte, não é uma estratégia humana, não é um telão, não é uma cor de parede que vai atrair as pessoas. É o Deus do impossível que faz o possível se tornar realidade e de repente nós começamos a pregar o evangelho, pregando o evangelho, e de repente coisas sobrenaturais aconteceram, e para a glória de Deus, eu não sei como, eu só sei que vamos, esse ano nós decidimos comprar um novo imóvel, de 14 mil metros quadrados, que o valor é de 5 milhões de reais, e que hoje no caixa da igreja nós não temos 1% desse valor, mas algo que eu descubro, Deus ama pessoas improváveis, que dependem totalmente dele, e sabe o que você precisa entender? Que não é a capacidade minha em ser pastor, mas é a capacidade de Deus em ver em mim, da mesma forma que Ele está vendo em você, coisas que até mesmo você não consegue ver, Davi é o cara improvável, é um menino de 17 anos que Deus coloca responsabilidades em suas mãos, e é exatamente isso, talvez você é divorciada, talvez você é o cara que está no seu segundo casamento, talvez você é aquele que precisa às vezes fugir da imigração, e é exatamente você que Deus está vendo algo, que só Ele consegue ver, e isso é maravilhoso, porque os olhos de Deus são diferentes dos olhos dos homens, Deus não procura pessoas com documentos, Deus procura pessoas disponíveis, e Davi é esse homem disponível, dizendo: Senhor, eu sou o menor, esse homem é gigante, existe um exército, mas eu sou o improvável nas suas mãos. Por isso, confundo os homens, e Deus é especialista em confundir os homens. Eu fui criado dentro de um contexto de Assembleia de Deus, e nós ouvimos isso frequentemente, Deus confunde os homens, e eu quero dizer que Deus é o mesmo, Ele continua confundindo os homens, e Ele vai confundir os homens através da sua vida, e sabe o que é interessante amados? Que Davi é esse cara que entendeu que diante da guerra ele poderia ser mais um covarde diante de uma multidão de covardes do povo de Deus ou ele poderia ser um guerreiro. E ele decidiu ser um guerreiro. Em segundo lugar, ele entendeu que Deus é especialista em escolher pessoas improváveis. Em terceiro lugar, Davi entendeu algo que você precisa entender. Deus ama usar pessoas voluntárias. A guerra não era dele. Mas ele pensou bem, ele estava ali, e ele disse assim: "Não é minha. Quem deveria guerrear contra Golias era Saul". Porque esse era o entendimento, eu não sei se você sabe, que as guerras na época do povo de Deus não era sinônimo de batalha entre homens contra homens, era o sinônimo de batalha de homens contra Deus. Por isso que o Senhor se revela como El Shaddai, o Deus da guerra. E sabe o que que Davi entendeu? Essa guerra não é minha, é de Saul é do povo de Deus, mas eu sou um voluntário, estou aqui, Senhor, se o Senhor precisar de alguém, eu estou disponível para entrar diante de grandes batalhas, e existem batalhas que são suas, mas existem batalhas que são é do seu irmão, mas você entende o seguinte, e por isso que a Bíblia diz, eu me alegro com aqueles que estão alegres, mas eu consigo também chorar com aqueles que choram, e a tristeza do outro, passa a ser a minha tristeza, e a necessidade do outro, passa a ser a minha necessidade, porque eu entendo, que eu sou um guerreiro disponível, para guerrear as minhas batalhas, mas guerrear as batalhas da Church Canaã, guerrear as batalhas do meu povo, do meu irmão, da minha irmã, da minha igreja, porque eu entendo isso, e deixa eu te falar um negócio, a igreja pode mudar, mas existem princípios que não mudam, e eu vim de uma geração, que mulheres se levantavam em intercessão por pessoas que precisavam. E algo que eu descobri é o seguinte, a oração de um justo e de uma justa pode muito em seus efeitos. E por isso eu quero dizer para você, minha irmã, em nome de Jesus, que está orando por pessoas e às vezes as pessoas estão lá no Brasil, e parece que a cada dia está mais distante, mas eu quero trazer uma realidade para o seu coração, a cada dia está mais próximo. Porque Deus é um Deus de perto, mas é um Deus de longe também. E como Cassiane disse, Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Alimento daqueles que se prontificam a guerrear as suas guerras, mas a guerrear a guerra dos outros. E eu não sei se você consegue se apropriar desse texto. Atos 16, 31, que é o texto que norteia a história da minha família. Crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu entendo o seguinte, eu fui salvo, mas agora eu tenho uma guerra, que eu e toda a minha casa serão salvos também. Aleluia E não importa o tamanho do vício O tamanho da dependência do álcool O quão distante essa pessoa está Jesus é especialista em transformar pessoas Há um ano atrás E por isso que Deus precisa usar pessoas específicas Com propósitos específicos Entrou uma jovem no meu gabinete E a minha secretária disse Tem um jovem que quer falar com o Senhor, pastor eu falei assim, tudo bem Vamos agendar, agendou, marcou Quando ela entrou no meu gabinete Eu olhei nos olhos Daquele jovem, não era um jovem Na verdade era uma jovem Que durante 28 anos Da vida Desde o dia que nasceu Até aquele dia Andava como homem Falava como homem Agia como homem Quando ela entrou dentro do meu gabinete, eu pensei que era um menino, mas eu descobri que não era. Eu fui conversar com ela e perguntei qual é o seu nome, e ela disse meu nome é Fabian. E aquilo para mim era muito diferente, porque eu sabia que não era Fabian. E eu fiz uma pergunta dizendo o seguinte, se você me provar o porquê que você é homem, eu vou te chamar como homem, mas eu preciso entender. E ela disse assim, eu não sei por que, que eu sou homem, eu só sei que eu ajo desde o dia que nasci como homem. Eu fui descobrir depois que o pai durante toda a gestação projetou um menino e nasceu uma menina. E aí eu fui descobrir depois que com cinco anos o pai dela morreu. E na cabeça dela a única forma que ela tinha de honrar o pai era ser o menino que o pai tanto desejou. Ela começou a ir para a igreja, usuária de droga, e nós temos lá na igreja um evento que é o antigo encontro com Deus, com uma nova roupagem, com um novo nome. Ela foi na sexta-feira e na sexta-feira ela fumou toda a maconha que ela podia fumar. Chegou lá à noite, ficou sexta, ficou sábado, ficou no domingo, terminou o nosso momento, que nós chamamos de imersão, ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir continuar sendo a mesma pessoa não era a minha guerra, mas eu entendi o seguinte, que mesmo não sendo, era a guerra do Senhor, e se é a guerra do Senhor eu estou dentro, se o Senhor está nesse negócio, como nós dizíamos antigamente, então eu entro, porque eu sei o resultado final, e o resultado final é que o Senhor já deu a vitória, aí eu olhei para ela e disse assim, Fábia, quanto que você ganha no seu atual trabalho? Ela disse assim, eu ganho 400 reais, que seria em torno de 60 dólares por mês. Falei, qual é a sua carga horária de trabalho? De terça a domingo, das 9 da manhã às 3 horas da manhã. Imagine você trabalhar um mês, das 9 da manhã às três da manhã, para ganhar 400 reais, e já fazia quatro meses que ela não recebia porque ela tinha gerado uma dependência emocional do dono daquele local, na verdade da dona. Aí eu falei assim, não é a minha guerra, mas a partir de hoje vai ser minha. Eu falei assim, Fábia, você pode pedir a demissão, a partir de amanhã você vai ser secretária da church. Ela olhou para mim e disse, pastor, como eu vou ser secretária da church? Eu fumei maconha na sexta-feira, eu não sou batizada. Eu falei o seguinte, minha filha, se Deus te trouxe aqui, e se eu entendo que essa guerra é a nossa guerra, eu acredito que você vai batizar, que você vai ser uma cristã, e Deus vai mudar a sua história. Amém. E se você me perguntar qual foi o dia de maior avivamento que eu já vivi na church até hoje, em 12 anos, 14 anos de pastoreio, foi o ano passado. Que quando, pela primeira vez na vida, aquela menina celebrou um aniversário. Mas quando eu cheguei no aniversário dela, não estava escrito Fabian, Estava escrito Fábia. Deus mudou a história dela. Quando estava vindo para o Brasil, hoje ela é outra menina, o cabelo você olha e você fala assim, meu Deus, isso aqui nunca foi um menino. Ela não tinha seios, ela não tinha uma cintura como de uma mulher, e tudo começou a mudar, porque quando o Espírito Santo vem, ele muda, ele transforma por completo. E deixa eu te falar um negócio. Eu acredito, meu irmão, que o Senhor ele liberta, ele transforma, ele batiza com o seu espírito. A igreja um dia carregou isso e nós continuaremos a carregar em nome de Jesus. E para a glória de Deus, essa menina hoje é missionária da church, que inclusive ela ganhou uma passagem para ela ir para Tijuana, que inclusive ela já ganhou o passaporte que inclusive nós estamos crendo e orando para que Deus dê o visto americano para aquela roda dos Estados Unidos de um mundo inteiro falando que não existe dificuldade alguma, principalmente de ordem sexual, que o Espírito do Senhor não possa libertar. E deixa eu te falar uma coisa, mãe, pai, tio, tia, irmão, talvez você tenha alguém que você diz assim, essa pessoa nunca vai se render, porque ele se denomina homem sendo mulher, ou vice-versa. Deus tem poder. Aleluia. Não é a nossa guerra, mas nós nos prontificamos a guerrear. Não era a minha necessidade de ter uma secretária, mas eu disse o seguinte, nós vamos guerrear a guerra dessa menina. Ela é batizada, ela é cheia do Espírito Santo, flui em dons, fala em línguas, é uma bênção. E que hoje está apaixonado por um menino. Uh! E ela disse assim, pastor eu estou doida para casar eu falei assim, eu estou doida para te casar Sabe por quê, irmãos? Nós que somos povo de Deus Precisamos entender algo que você não pode deixar Deus não te trouxe para a América Simplesmente para te dar um país melhor Deus te trouxe aqui para a América Porque tem pessoas que precisam da semente Que você carrega como semeador Davi é o homem ideal No lugar ideal, com o um propósito ideal E com a consciência ideal e eu venho como profeta de Deus, não somente trazer um avivamento no seu coração, mas uma consciência. Você é a pessoa ideal, no país ideal, com o um propósito ideal, com a palavra ideal para mudar pessoas. E Davi entendeu isso, cara, não é minha responsabilidade. Ele poderia dizer, eu trabalho demais, eu preciso trabalhar, eu não tenho férias, se eu faltar eu não recebo. Mas ele entendeu o seguinte, se Deus precisa de um guerreiro, eu sou esse guerreiro. Se Deus precisa de um homem, eu sou esse homem. E você precisa entender, minha irmã, se Deus está te chamando, você é a mulher ideal. E sabe o que você precisa entender em nome de Jesus? Deus não quer as suas desculpas. Deus quer o seu sim. Deus não quer saber o quão difícil é a sua vida, o quão agitado é a sua vida. Deus simplesmente quer o seu sim. Porque Deus é especialista em usar pessoas para manifestar e estabelecer o seu reino e a sua justiça, porque um dia Jesus orou isso e nós oramos de novo sobre a América, sobre Miami, e sobre o Pompano Beach, que seja estabelecida aqui na terra, como é estabelecida aí no céu, a sua boa e eterna vontade, Adoramos. e sabe o que eu entendo sobre Davi, que você precisa entender? Davi entende o seguinte, é no momento de guerra que se revela o verdadeiro guerreiro, ou os grandes covardes, é no momento de guerra, que eu entendo que Deus usa pessoas improváveis, para fazer o impossível, é no momento de guerra, que eu entendo que eu me prontifico, para guerrear aquilo que talvez não é minha responsabilidade, mas se é do Senhor, e por isso que Davi diz, Golias, se arrumou para a cabeça, porque você não afrontou eu, você não afrontou o exército, você afrontou o Senhor, e só um vai sobreviver, e deixa eu te falar, eu profetizo isso, todas as pessoas que afrontaram a sua fé, só um vai sobreviver. É a sua fé, porque Deus veio para libertar e salvar o que você havia perdido. E eu profetizo isso, nem por força, nem por violência, mas assim declaro, é através do meu espírito declaro o Senhor. Amados, e sabe o que eu descubro? Que quando Davi então, ele se pontifica e diz assim, Senhor eu estou aqui. Se levanta Eliabe O seu próprio irmão Davi está perguntando O que está que acontecendo? Qual que é o problema aqui? Então seu irmão chega para ele E a palavra original quer dizer o seguinte Que Eliabe tinha o um hábito de criticar Davi E aquele homem vai dizer o seguinte Sua própria carne Seu irmão Dizendo as suas intenções são ruins Você não tem caráter você é mau, você está aqui simplesmente como um mexeriqueiro E aí depois Davi se prontifica, ele não ouve o irmão, ele vai diante de Saul e Saúl olha para ele e fala assim: Davi, você não é gabaritado para lutar. E depois ele vai lutar, e Golias olha para ele e fala assim: eu sou algum cão, eu vou pegar sua carne, vou jogar em meio aos pássaros, você não passa de nada. E olha aqui, em nome de Jesus, meu irmão, as nossas maiores guerras, não é contra o diabo. Por que, que o diabo é simples? A palavra de Deus diz, e Deus deu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Com o diabo, com o demônio é fácil. Eu vim de uma geração que eu acredito que muitos de vocês vieram, que quando nós tínhamos uma situação de demônio, de possessão, você só falava, o sangue de Jesus tem poder, sai agora! E aí os mais pentecostais, sem causar tumulto, lembra disso? Saiu ou não saía, E continua saindo, porque esse nome continua tendo poder. Então, aonde estão as nossas maiores guerras? É aqui! porque quando ele abre, julga o coração de Davi, é aqui que Davi está travando a sua batalha, quando Saul fala para ele, Davi você não pode, você é um menino, é aqui que ele está travando a sua batalha, quando Golias fala o seguinte, você acha que é quem? É aqui que ele está travando a sua batalha, e sabe o que ele entende? Que identidade não é aquilo que as pessoas falam, identidade é aquilo que Deus fala ao seu respeito e talvez você está aqui, e as pessoas falaram muito mal de você, talvez a sua própria família, te julgou, te apontou, te incriminou, falou absurdos ao seu respeito, talvez as pessoas que mais estavam próximas de você, te julgaram, te apontaram, te caluniaram, mas deixa eu te falar uma coisa meu irmão, em nome de Jesus, aquilo que as pessoas falam ao seu respeito, você não se torna, mas aquilo que um dia Jesus falou ao seu respeito, você se tornou, um dia éramos inimigos de Deus, mas através de uma palavra, que é a palavra de Cristo, Ele nos reconciliou e nos tornou filhos, por adoção, por intermédio do seu sangue, e por isso minha irmã, todas as vezes que você se prontifica a viver coisas extraordinárias, existirão pessoas que vão duvidar daquilo que você carrega, e vão duvidar das suas motivações e eu acredito que muitos de vocês vieram aqui para os Estados Unidos para propósito mesmo, e muitas pessoas disseram e dizem, veio para ganhar dinheiro, ganancioso, mas não importa o que as pessoas dizem, importa o que Deus diz, porque a verdade que eu carrego, não é a verdade dos homens, é a verdade de Cristo, quantas vezes lá na cidade de Anápolis as pessoas diziam, Aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, a igreja é preta, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu e a minha esposa entendimos que a palavra dos outros não é a palavra de Deus. E quanto mais falam, mais eu prossigo. Ele abre fala, Davi se prontifica, vai para Saul. Saul fala, ele se prontifica e vai diante de Golias. Sabe por quê? Que com 17 anos. Ele tinha algo que às vezes você com 30, 40, 50 não tem Eu sei quem eu sou Eu sou filho de Deus E ponto Se a minha família acredita nisso Se a minha família vai me julgar ou não Direito deles O que importa é aquilo que eu carrego em Jesus Porque no apagar das luzes Não adianta nada as pessoas te aclamarem não adianta nada as pessoas valorizarem algo que Deus não está aprovando, e a palavra de Deus nos diz, mais vale agradar a Deus do que agradar os homens, e que Deus busca na verdade um coração contrito e aquebrantado, o que Deus busca não são pessoas aprovadas pelos homens, e hoje nós vivemos uma geração tecnológica, que quanto mais seguidores mais aprovação para Deus não é isso, talvez você só tenha um, e esse um, já vale por todos, porque o meu maior seguidor, que na verdade nem é ele que me segue, sou eu que sigo os seus passos, é Jesus, então está tudo resolvido, quem me deixou de seguir, quem me bloqueou no WhatsApp, quem falou mal de mim, quem disse que eu não prestava, meu irmão, a vida segue, e deixa eu te falar um negócio, eu não quero, e não quero mesmo que eu viva, eu no palco e eles na plateia, pelo contrário, eu quero ter a graça e a bondade de Deus E olhar para essa pessoa e dizer Meu irmão, você me julgou, mas não tem problema algum Vem para Cristo, porque um dia eu também era assim E Deus mudou minha história Mas prossigamos em agradar o Senhor E sabe qual é a maior justificação que Deus pode fazer? Não é Ele te levar em meio à multidão Mas Ele trazer todos os dias dentro da sua consciência Eu sei quem eu sou E eu sei o que preciso fazer para me terminar, sabe o que, que eu descubro, que Davi ele entendeu algo, que você precisa entender e eu termino essa palavra, se você entender só o final, a gente está resolvido, primeiro que em tempos de guerra, eu preciso me decidir, quem eu sou, eu sou um covarde, ou eu sou um verdadeiro cristão, que permaneço firme, que entendi que Deus não vai me dar fardos mais leves, mas Deus vai me dar pernas mais fortes, braços mais resistentes de permanecer, porque aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para todos sempre eu descubro que Deus ama usar pessoas comuns gente improvável eu descubro também que são nesses momentos que eu estou sendo desafiado a guerrear as minhas guerras mas também guerrear as guerras que Deus está colocando nas minhas mãos, é nesse momento também que as pessoas vão julgar e julgar as minhas intenções e dizer que eu não estou com a motivação certa, mas que também não importa, porque eu sei quem eu sou em Jesus, mas sabe qual é o grande segredo de Davi que precisa ser o seu? O segredo dele não é funda, o segredo dele não é coragem, o segredo dele não é habilidade e destreza em girar, girar, girar, girar e atingir uma pedra no alvo. O segredo dele não foi vencer um gigante. O segredo dele não foi ter matado um leão, um urso. O segredo dele foi confiar no Senhor. Naquele dia, o que a história está querendo ensinar... É que no meio de uma multidão de pessoas... o um menino de 17 anos decidiu confiar no Senhor... Decidiu falar assim, Senhor. Esse cara veio contra mim de uma forma que eu sei que eu vou perder. Mas eu entrego a minha vida nas Suas mãos. E eu sei que a Sua bondade é boa, perfeita e agradável. Eu nunca vi, meu irmão, nunca vi, em 20 anos de cristianismo, ninguém que confia no Senhor. Se decepcionar com a fé em Jesus. Nunca vi, porque é algo que eu descubro: que nem tudo Deus vai dar, segundo o que eu estou pedindo, mas sempre, absolutamente sempre, Deus vai dar aquilo que eu preciso, porque a provisão de Deus é diária, e naquele dia Davi só precisava de uma pedra específica numa peça específica, e assim Deus deu. Mas o que é lindo dessa história, é que um homem, diante de uma multidão de homens, decidiu confiar. Você está aqui nesse país, e a única coisa que você não pode permitir que saia do seu coração é a sua confiança no Senhor. Seja com Covid ou sem Covid. Eu não sei como que vocês viveram e passaram durante o período pandêmico. Eu estava diante de uma realidade muito difícil, o Brasil fechou totalmente. Acho que vocês ouviram as notícias. E eu tinha que tomar uma decisão com a minha esposa. O que vamos fazer com a igreja? Fechamos as portas? Respeitamos os limites? Ou confiamos no Senhor? Como a igreja do passado um dia confiou mesmo diante do coliseu inteiro, dizendo, morram, mas permaneceram fiéis. E aí eu coloquei em uma balança, quem eu deveria agradar? Diante dessa balança eu falei, Senhor Eu decido agradar o Senhor Eu não vou fechar a porta da igreja em nenhum momento Nós vamos avante Porque no tempo de crise É o tempo da provisão Quando começou A pandemia no Brasil Eu tinha uma casa, chamada Casa de Passagem Porque Anápolis foi considerada A maior cidade evangélica do Brasil e eu disse, se é a maior cidade evangélica do Brasil, não pode ter morador de rua. Se é a maior cidade evangélica do Brasil, não pode ter prostituta, não pode ter travesti. Porque se é a maior igreja no sentido de cidade, nós precisamos fazer a diferença. Se um dia 12 homens mudarem a história do mundo, então a igreja de Cristo precisa mudar a história de uma cidade. E aí durante a pandemia nós tínhamos três. E pensamos, e agora? Manda esses caras embora porque não tem dízimo, não tem oferta. Ou abre as casas e declaramos para todos os moradores de rua: pode entrar, porque é o Deus que providencia a nossa necessidade vai providenciar de vocês. E como Davi um dia disse: fui novo, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Uh! E para a glória de Deus, durante o período de toda a pandemia, nós precisamos alugar uma escola. E hoje, nós atendemos 56 ex-moradores de rua. No nosso culto de domingo das 10, vão 56 ex-moradores de rua. Porque eu descobri algo que em tempos de crise é tempo de fé. Foi durante o período da pandemia que a minha igreja mais cresceu. Foi durante o período da pandemia que nós mais batizamos. Porque eu acredito que em tempos de crise Deus chama a igreja para ser triunfante permanecer firme e constante Em tempos difíceis Deus não me chama para me esconder na minha casa Mas em tempos difíceis Deus me chama para estar Aonde é necessário E como um dia cantávamos Como um bom assembleiano, Eu quero estar com Cristo Aonde a batalha estiver Se cantamos isso Precisamos viver isso Deixa eu declarar algo em nome de Jesus, meu irmão. Esse lugar precisa ser um lugar que é um ponto de partida para vocês. Porque existe uma cidade que precisa encontrar pessoas completamente que amam a Jesus, como vocês amam, para fazer a diferença. E no nome de Jesus, eu quero declarar que esse possa ser o último ano que vocês estão aqui. E que Deus expanda. Como Deus expandiu... As tendas de jargas... Porque quando a igreja cresce... Tudo está crescendo... A família está crescendo... Os lares estão crescendo... As pessoas estão crescendo... E para a glória de Deus... Vocês têm um casal de pastores... Que amam Jesus... Que deixaram o seu país... A sua nacionalidade... Para estar aqui... E se eles foram capazes... De permanecer firmes... Você também é capaz... De permanecer firme... Diante da adversidade. Porque eu termino dizendo... Que a palavra de Deus nos diz Que a leve e momentânea Tripulação Do tempo presente Não se compara com o peso de glória Que há de ser revelado O peso de glória de Davi Foi ver Golias caindo Não pela força de uma pedra Mas pela força da fé O peso de glória da sua vida É você ver que no ano de 2022 Deus não te chama Para caminhar por vista Deus te chama Para caminhar por fé Feche seus olhos, eu quero orar por você Se você puder, fique em pé, por favor Põe a mão no seu coração Feche seus olhos Talvez hoje você está enfrentando Grandes batalhas Grandes desafios que você precisa tomar uma decisão será que eu permaneço ou será que eu fujo mas hoje o Senhor te chama permaneça permaneça porque a permanência gera a bondade do Senhor sobre a sua vida e que não importa o tamanho do gigante o tamanho da aprovação o tamanho da diversidade importa o tamanho de sua fé e é pela fé que você vai ver situações mudadas. E sabe aquela pessoa que você ama e que você chora e que você tem saudade e que você está dizendo como essa pessoa vai ser cuidada? A resposta para você é, confie em mim e cuide das minhas coisas, que das suas eu cuido. Espírito Santo do Senhor... Eu te peço por essas pessoas que também foram julgadas, apontadas Essas pessoas que passaram por humilhação de Eliabe De Saul De Golias Exalte os seus filhos Não diante da multidão Mas diante do secreto Para que eles lembrem quem eles são E quem chamou a vida deles Foi o Senhor que chamou foi o Senhor que deu, e é o Senhor que se responsabiliza. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, hoje, Senhor, traga um tempo sobrenatural sobre a vida dos seus filhos. Traga um tempo sobrenatural sobre essa igreja. E eu declaro que o Senhor um dia declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja é sua e esse povo é seu, por isso que no teu nome Jesus, faça proeza, faça com que o telefone do pastor toque, faça com que situações improváveis aconteçam Jesus, estabelece o seu reino, cumpra a sua justiça, e que dessa quarta, se levante da vis, que possam mudar a sua geração, Olha aqui para mim. E levanta sua mão, por favor. Em Joel. Capítulo 2. Diz que nos últimos dias. Deus derramaria do seu Espírito. Sobre toda a carne. E essa palavra se cumpriu em Atos 2. Amém? E se cumpriu na sua e na minha vida. Mas em Joel. Olha aqui. Capítulo 3. Versículo 10. Diz assim. Diga ao meu povo. Troque as foices por espadas Troque as inchadas por lança E depois o Senhor vai dizer E diga ao fraco Eu sou forte Joel 3.10 diz Diga ao fraco Eu sou forte Joel 3.10 diz Diga ao fraco Eu sou forte e hoje o Senhor manda eu te dizer Ele é forte Ele é a sua fortaleza Ele é o seu socorro Ele é a sua torre forte Ele é o Senhor da sua vida Em nome de Jesus Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus Reverendo Obrigado, pastora. Um minutinho. Amados, depois de três filhos, minha esposa escreveu um livro sobre educação bíblica de filhos. Nós entendemos que o nosso maior ministério é família, amém? E quando você cuida da família, Deus cuida de vocês. E eu consegui vir direto hoje, na verdade cheguei hoje, vim direto para cá e todos os nossos materiais que nós trouxemos do Brasil nós trouxemos aqui, então se você quiser nos abençoar, abençoar a sua vida através desse livro, nós temos boné, nós temos camisetas, hoje fica muito difícil, recentemente eu amava usar Adidas, aí lá no Brasil está uma onda de Todes, de linguagem neutra, quando eu olhei uma das propagandas da Adidas, Todes, eu falei assim, não uso mais, vou eliminar, porque eu entendo o seguinte, para as coisas de Deus a gente tem que ser radical mesmo, irmão. Falei, então, eu quero usar aquilo que eu vejo que é algo de bênção Então a gente tem um monte de camiseta, blusa de frio, toca, agasalho Tem um kit completo Se você quiser abençoar nossas vidas e a sua vida também É só passar ali no final, tá? Pastorzão, pastora, obrigado de coração Deus abençoe a vocês Em nome de Jesus Salvos felizes, digam amém! é tempo de louvar e buscar a face do nosso Pai o nosso Deus é um Deus de transformação de mudança, de libertação de curas os milagres eles acontecem quando nós buscamos a face desse Deus nunca se ouviu falar em um Deus como esse que cuida do seu povo é impressionante que até enquanto descansamos ele não deixa de trabalhar por nós o mundo, as pessoas estão indo para lá e para cá numa busca frenética por paz, por alegria, por segurança. E aquele que pode promover paz, segurança, esperança, alento, contentamento, prazer no seu coração, está dizendo para você hoje: Venha, filho, porque eu te amo. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está com o coração desejoso por receber a Cristo como seu salvador porque entendeu que não existe outro caminho, a porta de acesso aos céus e à grandeza de Deus é Jesus. E o mesmo texto ficou dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta. Aquele que entra por este caminho, aquele que entra por esta porta, encontra a salvação. Se você está aqui hoje pastor, eu estou aqui, eu quero Jesus, eu estou sentindo que eu preciso mudar, eu preciso receber esse amor de Deus na minha vida, se você está aqui, quem sabe, afastado da igreja, ou quem sabe, você não teve um encontro com o Eterno, e você quer recebê-lo como seu Salvador, não tenha nenhuma vergonha, deixe seu lugar, venha, Jesus é poderoso para mudar a história da sua vida, Ele mudou a minha, mudou, deixa eu ver, de quem mais Jesus já mudou aqui, olha que povo abençoado, pode mudar a sua também Tem uma vida preciosa se você está com a gente, precisa de Jesus essa a oportunidade ela está sendo ofertada a você amém? outro sim, nós precisamos fazer uma outra parte que é importante do culto nós estamos numa campanha do romper envolve todas as áreas da nossa vida, emocional, espiritual sentimental mas tem áreas da nossa vida também que são áreas financeiras que não se rompe, senão por fidelidade e por desafios diante de Deus nós vamos ofertar ao Senhor, não se sinta constrangido a este momento nós que amamos e servimos a Deus nós entendemos esse princípio bíblico e por isso assim honramos ao Senhor e temos o prazer de fazer porque o nosso Deus é grande e tem nos abençoado, aqui atrás está aparecendo como você pode fazer para poder ofertar, você pode ofertar pelo Zéu você pode ofertar pelo cartão você pode ofertar do jeito que você desejar é uma forma de você dizer ao Senhor Deus eu acredito no Evangelho eu acredito que a tua obra pode continuar sendo ministrada aos corações porque eu sou capaz de manter isso e a igreja ela é mantida por nossa fidelidade não tem outra coisa que mantenha a igreja de Cristo senão a fidelidade de seu povo nos seus dízimos nas suas ofertas Pega a sua oferta, pega a sua semente levante ela nós vamos orar, consagrar a Deus apresentar ao nosso Deus pedir ao Senhor que nos abençoe e que continue com mãos estendidas sobre nós nós não vamos ofertar para ser abençoado nós não vamos ofertar porque já somos abençoados porque a bênção já tem sido liberada sobre a nossa vida e porque o Senhor tem sido provedor das nossas necessidades o Senhor tem suprido todas elas o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Permita-lhe Isaac, vem cá fazer essa oração, apresentando a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas sementes. Logo em seguida, o Ministério do Louvor vai estar adorando a Deus. E você vai deixar o seu lugar para servir o Senhor. Amado Deus, entrar no Pai. Nesse momento, seu Deus, de louvor e agradecendo a ti, Senhor, Deus, por tudo que nos fez. E nesse momento, teus filhos, Senhor Deus, tem colocado em cada coração. Ó Deus, para o dízimo, em momento do dízimo e oferta, Senhor Deus, que vão trazer ao teu altar. Deus amado, abençoando a cada vida, a cada coração. Não deixando faltar, Senhor Deus, um recurso, Senhor Deus, na sua vida, no seu trabalho, na tua casa e seu Deus querido sustentando pela sua bondade e misericórdia muito obrigado Senhor Deus por tudo que tem sustentado é em nome de Jesus, amém deixa seu lugar, traga sua semente traga sua oferta vamos adorar ao Senhor Glória a Deus, informação rapidinho para a gente concluir, assim que terminar, tem um lanche bacana preparado para você lá dentro, um cafezinho maravilhoso, um refrigerante, um bolo, Tá tudo pago, você não precisa pagar nada por isso, tá bom? Antes de ir embora, passe lá dentro, pegue um bolinho, não engorda, é tudo orgânico, é oh, glória, e é uma benção de Deus. Domingo. Nove da manhã tem a escola bíblica dominical todos os domingos aqui na igreja tem o ensino da palavra é o seminário aberto que a igreja tem você que não participa da escola bíblica você está deixando de aprender a palavra de Deus é muito bom, é muito importante ninguém cresce no evangelho sem o conhecimento da palavra tem que conhecer a bíblia então 9 da manhã, escola bíblica domingo também nós vamos iniciar as aulas para o batismo Dia 6 de março Será o batismo nas águas tá? Estamos orando para estar bastante frio Para ser assim bem pentecostal o batismo né? Então dia 6 de março vai ser o batismo As aulas vão começar no domingo Então para batizar tem que passar pelas aulas Então venha domingo para a escola bíblica Vai ser 9 da manhã no mesmo período que No mesmo momento que vai ter aula aqui dentro vai ter aula para os batizando lá dentro, você vai aprender os princípios bíblicos e vai ser muito importante para você crescer na fé e na palavra de Deus, tá bom? Domingo, 9h55, nós, nós temos um café da manhã que ganha do iHop, é top de linha lá dentro, é muito feito de bom coração pelas irmãs, é bom demais, então, 9h55 começa o café da, da manhã, 10h20 começa o culto, domingo é a Santa Ceia, tá? Todos os crentes batizados nas águas jamais devem ficar de fora da, da Santa Ceia. É a forma de você renovar sua comunhão com Cristo. Então, domingo é a nossa Santa Ceia. Também a apresentação da nossa equipe de trabalho para o ano de 2022. Então, vai ser uma linda festa no domingo Vai ser um grande culto de celebração Ao nosso Deus Quero agradecer aos nossos amigos Pelo carinho por está com a gente Obrigado pastores Paulo Esteves, meu amigão o Grande Eduardo Bonilda. Deus abençoe, obrigado por estar com a gente Agradecer aqui e apresentar a Rúbia Cadê a Rúbia? Ah, Deus te abençoe, meu irmão Obrigado por estar com a gente também Tá bom? Você que esteve nos honrando nossa gratidão, quarta-feira é o quarto elo desta campanha Eu vou pedir antes da gente terminar Alex, solta aqui pra gente Só pra gente não perder o costume Vamos lá, coloca aqui a, o, o... Eu vou romper, Deus tem uma promessa na minha vida Não vou mais limitar Deus Você tem decisão e postura diante do céu Você decidiu o que Josué decidiu Eu e a minha casa Eu e o meu corpo Eu e meu coração Serviremos ao Senhor Tudo é coisa, tu quer teu marido? Busca a Deus, é coisa. Coisa que o homem não manipula, que o homem não põe o dedo, como se Deus estivesse dizendo, olha, a vossa cobertura não pode ser projetada por mão humana. Porque o jugo que ele tem para ti é leve e suave. Mas que também existe liberdade para profetas se levantarem e declarar: Assim declara o Senhor dos Exércitos na figura do maior líder que existe, Cristo e da sua eterna e santa, bendita palavra. Quarta-feira continua a nossa campanha. Venha colocar essa coisa desse teu marido nos pés de Jesus Cristo. Tá ali teu teu abenço. Vamos ficar de pé, gente. Aleluia. Pastor, eu posso Glória. falar algo rapidinho? Sim, sim, cara eu quero dizer para a igreja que não desista porque o senhor ele é o deus do impossível muitos aqui me conhece sabe o que eu passei mas o senhor foi fiel comigo foi lutas como o pastor acabou de pregar que enfrentamos que às vezes queremos recuar olhar para trás mas o nosso deus ele é fiel os meus patrão vão vir aqui vão dar o testemunho junto comigo a minha irmã tá chegando no brasil do que Deus fez na minha vida, que foi grande. Foi milagre. E milagre a gente não se explica. A gente vive o um milagre. E o Senhor tem feito um milagre na minha vida. E eu vou casar sim. O pastor vai fazer meu casamento. Amém. Amém, pastor? Amém. E daqui vai ser cidadão americano. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Vale a pena servir a Deus. Aplauda esse Deus, gente nós já temos vários testemunhos dessa campanha eu vou abrir a oportunidade tá, para os irmãos testificarem a partir de semana que vem a gente vai participar de mais um culto aí a partir do sexto elo e do sétimo elo nós vamos dar oportunidade para ser contado aqui alguns testemunhos tá, daquilo que Deus já tem feito um beijo no seu coração uma noite de paz para você e para toda a sua família antes de dormir você ora por mim porque eu vou estar orando por você também Tá bom? O Senhor te abençoe Guarde você, a sua casa, a sua família Te encha de paz Essa paz de Deus Essa paz maravilhosa Que Cristo derramou sobre os nossos corações Guarda o teu povo Livra-os do mal Dê uma noite tranquila de sono aos teus filhos Sono tranquilo e reparador que o grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Deus vivo hoje e sempre. Amém.